Primeiramente, esse aqui é um dos melhores vídeos, é muito caro. Olha aí. E aí, pessoal, tudo bem? Então, o que você achou desse vídeo? Gostou? Compartilha, se inscreve nesse canal E é claro, né? Olha lá, vai no nosso, nosso TikTok lá Juro Renda Direta, tá ok? Até o próximo vídeo